Já deixe seu like e se inscreva neste canal. Porque além de não te custar nada, você está ajudando a fazermos mais conteúdos deste tipo e a crescer o canal. Agora vamos direto para o vídeo e chega de enrolação. Você vai conhecer agora como Luffy consegue obter uma das maiores transformações e habilidades de todos os tempos em One Piece, Luffy já sendo um personagem muito forte, habilidoso e destemido também. Já tem derrotado, muitos de seus oponentes, Luffy em uma luta com Kaido. Kaido das Feiras, é conhecido como a criatura, mais forte do mundo. Até ter sido derrotado, é Yonko, imperador dos mares. A batalha contra Kaido, em Onigashima, quando derrotado, ele morre, deixando todos sem acreditar. Porém ele ressuscitou, regenerando-se, obtendo uma força nunca vista em todos os tempos. Consegue despertar os poderes, de sua Kuma, no Mi. E um ponto que chama muita atenção é o retorno do personagem, como no mangá, relembrando aspectos antigos. Seus aspectos mudam-se completamente neste modo em que revê as raízes cônicas, colocando caricaturas durante os ataques. Seus aspectos e características físicas mudam para cabelos e sobrancelhas brancas, roupas envelhecidas, risadas constantes e também o possibilitou de levitar e voar. Seus únicos limites, são, sua própria imaginação, tudo que ele imagina acontece, de forma incrível e com grande poder também, veja agora um pouco, de como ele reage, com todo este poder, ele simplesmente imagina, como de que modo atacar seu oponente, tudo acontece, conforme sua imaginação observe o modo de ataque onde ele contra golpeia Kaido, Kaido aliado pela Big Mom, luta contra Luffy, em uma batalha implacável, para o derrotar, mesmo Kaido, tentando vencer Luffy, ele defende todos os seus golpes, e mais, com a g 5 Luffy apenas imaginando uma habilidade ou golpe, usa contra Kaido vencendo, com isto Luffy, tomou seu título de Ocon e se torna Ocon, um imperador dos mares, o nível mais alto do seu poder, ainda tem, muitas outras batalhas emocionantes, para você assistir, de Luffy com habilidades e poderes incríveis, porém, isto fica para um próximo vídeo, tenho uma coisa para dizer para você, que assistiu todo este vídeo, e não perdeu nada, você assistiu de outra forma, era realmente assim, ou você não conheceu, como Luffy conseguiu a Gear 5, comente, que você conhece ou não tinha visto, diga nos comentários, queremos te ouvir e mais, acompanhando nosso canal, você consegue ver estas histórias e outras de One Piece, demonstradas de forma prática e descontraída. Se ainda não é inscrito o que está esperando? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações de vídeos novos. Até o próximo vídeo e muito obrigado.